Vamos combinar que os crafts de adesivos holográficos em skins ficaram ainda mais insanos, os efeitos holográficos e brilhantes dos adesivos em geral tá mais bonito e pesquisando para entender qual seriam os melhores investimentos para se fazer para o CS2 eu lembrei de duas coleções de adesivos que eram limitadas em quantidade de adesivos e não seriam produzidos mais e ao mesmo tempo eram adesivos queridos pela comunidade e portanto eu vou mostrar para vocês hoje esses adesivos que estão subindo muito desde que o CS2 foi anunciado mas no vídeo de hoje eu não vou falar de adesivos de majors vai ser uma alternativa a esse investimento. Que eu estou fazendo já há alguns meses Principalmente em anti e stock home holográficos Apesar de eu achar os adesivos de stock home de anti realmente muito legais Praticamente os novos a 2014 Hoje eu já tenho mais de 120 mil reais só Juntando anti e stock home no meu inventário Mas eu reconheço que existem outros adesivos que também ficaram muito bons na Source 2 E esses são os adesivos que eu vou mostrar para vocês agora Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins?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 Galera, nas duas últimas operações do CSGO Tinha uma oportunidade de ganhar Muita grana a longo prazo E muita gente não percebeu E tem relação com a lojinha De estrelas das últimas operações Nós também tínhamos essa lojinha Na operação Shattered Web, Mas os adesivos dessa operação Não foram muito pra frente, não deram muito certo Mas duas operações, as duas últimas Tinham adesivos e esses sim valorizaram Muito, a gente vai ver hoje os adesivos Que valorizaram demais da operação Broken Fang E operação Tide. Pois bem, galera galera, esses eram adesivos que estavam disponível à venda apenas de maneira aleatória, você tinha que gastar uma estrela na operação Riptide para ter uma chance aleatória de conseguir qualquer um desses adesivos no mesmo esquema de cápsulas e caixas, né? Tem uma chance pequena de cair os itens raros e uma chance grande de cair itens mais comuns. E aí, toda vez que você usava uma estrela, você ganhava um adesivo completamente aleatório e assim você ia trocando uma estrela por um adesivo e às vezes você conseguia um adesivo muito bom, um holográfico, que é realmente o adesivo que é mais top no CSGO, né, mano? Pois bem, muita gente não percebeu que dava pra comprar adesivos. Eu mesmo gastei todas as minhas estrelas em caixas e skins de operação, tentando pegar aquela skin mais cara da operação, né, e nunca conseguindo, sempre pegando porcaria. Vendo meus outros amigos pegando Alp Gangner, Alp The Prince, M4L contra The Jungle, né, outras skins legais foram introduzidas aí nessas duas operações. Mas com pouco investimento nos stickers, com pouca gente comprando esses stickers, acontece. Que a oferta deles ficou muito baixa Foram criados pouquíssimos stickers E não tem uma cápsula pra você conseguir criar esses stickers hoje Então acabou aquelas operações, acabou de ser gerados os adesivos E com isso nós temos um dos ótimos investimentos Que dá pra se fazer ainda pensando no CS2 Graças à Operação Reptide e Operação Broken Fang Beleza, guys, o primeiro sticker que eu quero falar É o Battle Card Holográfico Esse sticker realmente tá muito bonito na CS2 Ele deu uma melhorada, tá, no aspecto holográfico gráfico dele e é o adesivo mais caro lá da operação broken Fang que aconteceu em 2020 pois bem esse vídeo não é uma dica de investimento não estou ouvindo aqui falar para você comprar esse adesivo a 50 reais mas o fato é quem comprou a 16 reais 15 reais tá hoje com uma valorização imensa tá estamos falando aqui do fundo para o topo uma valorização de quase 300% e olha esse sticker fica muito legal em qualquer skin fade então eu não me assustaria se a rapidamente esse adesivo fosse de 50 para 100 reais em um curto período de tempo, a galera percebendo realmente o potencial dele na Cersei 2 já na Operação Reptide eu tenho vários stickers aqui que eu achei muito interessantes tá? nessa operação a gente teve duas coleções de stickers, teve a coleção de stickers do Surf Shop, como se fosse a loja de surf, e teve os stickers da Operação Reptide ambos ficaram muito raros e muito, muito, muito aplicados em skins, ambas as coleções desses stickers ficaram muito raros e eles foram muito aplicados em skins, foram sumindo mercado. E provavelmente o Liquid Fire holográfico é o sticker mais hypado dessa operação, cara. Eu sempre botei o olho nesse sticker e gostei demais. Eu deveria ter investido nele, mas meus focos foram majors, adesivos de majors, mas esse adesivo tá sensacional, cara. É provavelmente o sticker mais irado dos holográficos que não são de majors, tá? Tem efeitos assim muito cato 14. E, galera, resultado, esse stick agora tá custando 110 reais. Ele hypou muito no dia 22, que foi o dia que lançou o CS2, né, literalmente... Duplicou em 24 horas, tá? E esse é um sticker que no começo você podia comprar A cerca de 5 reais Que valorização insana A gente tá falando de 2 mil por cento Comprava por 5, vendia hoje por 100 reais Mano do céu Se você tivesse colocado mil reais Nesses stickers Você poderia transformar em 20 mil reais hoje. Bem parecido com ele É o Great Wave holográfico Também é um adesivo muito legal Ele não ripou tanto, ele tá valendo cerca de 60 reais Ele não tem 100% de efeitos holográficos em todo adesivo igual o Liquid Fire Tem algumas partes que não pegam muito efeito Mas também é muito insano E tem mais alguns adesivos ainda da Riptide, Que eu acho insanos. Eu tô focando nos holográficos Porque é o que tá hypado Mas também tem alguns adesivos normais Que ficam muito bons Esse aqui eu acho que tá muito hypado também Não podia deixar de falar dele O Miami Cherry 6 holográfico Na verdade ele passou o Liquid Fire em preço Esse aqui tá custando 200 reais tá? Mas provavelmente esse daqui é o adesivo mais bonito Por isso que tá custando tanto Ele fica muito, muito muito insano em skins rosas e roxas, tá? E ele também tem um pouco de azul ali no degradê no fade, então, por exemplo, com a Decimator fica um combo incrível e tá melhor na Cersei 2 não tenho o que dizer não, tá? Tem essa outra versão dele que eu também gosto muito que é o Flame Tier 6 Holográfico olha como que combina com essa USP Orion, que coisa louca! O adesivo já está passando de 100 reais e novamente você podia ter feito uma fortuna, tá? Um lucro muito grande, o negócio hypou demais na Cersei 2 ele foi de 85 reais um topo de 250 na semana que o Dois foi lançado. E pra finalizar, mais uma família de adesivos dessa operação que eu gostei muito, que são os adesivos Flow. Temos esse daqui, o algodão doce. E temos mais alguns, mas esse daqui, o Miami, é o que mais hypou depois do que eu acabei de mostrar. Nossa, esse tem uns efeitos holográficos muito bons. Eles valorizaram bastante, e estão respectivamente custando em 180 e 90 reais. E pois bem, galera, eu mostrei pra vocês aí alguns adesivos que eu acredito continuarão subindo de preço, porque são muito bonitos, mas tem o risco de cair um pouco pouco de preço a curto prazo, porque hyparam demais, pode dar uma corrigida. Mas eu te garanto que se a gente for comparar os preços desses adesivos hoje e daqui a um ano, simplesmente pela lei da oferta e da demanda, esses adesivos vão ter que estar tá num preço maior. Não tá aumentando a quantidade desses adesivos que existem por aí, e sim diminuindo, porque a galera muitas vezes compra para aplicar em skins, e não existe uma cápsula desses adesivos por aí sendo vendida para gerar mais e mais. Portanto, cada vez vai ter menos stickers, e o normal é que o o preço deles vai subindo. Eu mesmo estou pensando em investir em alguns desses adesivos que eu falei aqui hoje, então me diz aí nos comentários qual que você achou mais bonito de todos, que eu acho que eu vou dar uma investida pesada, pensando em daqui seis meses ou um ano, tá vendendo e fazendo um lucro legal. Da mesma forma que eu mostrei como que a gente podia ter há um ano atrás, dois anos atrás, comprado esses adesivos por uma fração do preço, a gente vai poder fazer em futuras operações do CS. Então é só aguardar e estar tá esperto nos próximos investimentos aí e vai por mim, adesivos holográficos no CS2 vão ser o hype. Além de se ver no próximo vídeo, não esquece de marcar o likezinho aí embaixo e as notificações do canal para você receber os próximos vídeos. Tamo junto, até o próximo. Falou!